A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Irmãos, nós estamos aí veiculando mais uma vez este áudio do gestor Cândido de Freitas, <coughs> em que ele inicia a sua fala dizendo que a igreja não é uma ditadura, mas a igreja é uma ditadura, Cândido. É uma ditadura. Né? Se vê claramente o, seu, o tratamento como você está sendo tratado hoje pelo seu presidente que você tanto defende. Você hoje é um obreiro rejeitado por boa parte dos obreiros em Recife, principalmente pelo seu presidente, porque todos estão vendo... Que uma boa parte dos acontecimentos que estão aí, você foi o propagador do incêndio. Pela sua dificuldade em conversar com as pessoas, pela sua dificuldade em, em apaziguar, em perdoar, em ser misericordioso. Faltou em você, Cândido, como tem faltado com várias pessoas que você tem tratado, tato para lidar com as pessoas. Isso a gente vê né, com relação à sua família lá em Gamileira, não é? que você praticamente não visita. Né? No aniversário do seu pai, por exemplo, você chegou lá com tanta pressa que precisou o seu irmão lhe repreender, lhe chamar atenção. Você querendo ir para Recife às pressas, não porque você ama a igreja, mas para bajular o seu presidente. Tá certo, gestor cândido? E aí você pressiona nesse áudio, não é? você pressiona os irmãos, a ponto de dizer, irmãos, como é que um presbítero da igreja, a igreja apresenta um candidato e um presbítero se colocar contra. E aí, alguns presbíteros, obreiros, que inclusive já passaram pelo campo e hoje estão rejeitados também, que o nome deles, lá em Recife, é tido como bajuladores e dedo duro de obreiros, não é? Homens, inclusive, que têm um passado terrível, de pecados escondidos, eles falam aí, a ponto de você até citar nomes deles, eles ratificando, não é? as suas palavras insanas, as suas palavras desequilibradas, de pressão, porque eu não vi aí, a gente não escuta um presbítero, um homem de verdade, tá certo? Se opor às suas palavras, por quê? Com medo, porque o que você falou do começo ao fim, viu Cândido? Foram asneiras, foram palavras, tá entendendo que inclusive você pratica, comete crime eleitoral aí. E eu quero lhe dizer que esse seu, seu, essas suas palavras, elas estão com a Polícia Federal, e no momento certo, você será chamado. É? Para ser confrontado com essas palavras, tá certo, irmãos? Então, nós estamos colocando novamente a pedido dos irmãos e trazendo essas explicações. Não é? Que nós a cada dia estamos vendo, irmão, que gestores como Cândido de Freitas, Ailton Júnior, Isaac Silva, o presidente, o, o, o advogado Peixoto, não é? aquela, aquela coisa nobre, péssimo advogado, não é? procuram tentar desqualificar o trabalho de homens sérios. Tá certo? Existem coisas que nós permitimos que aconteça conosco em determinados momentos para dar a resposta no momento certo, viu Cândido? Você lembra não é, da palhaçada que você fez, aquela reunião mentirosa que você fez para me suspender? Vai chegar a hora, tá chegando a hora de você ter a resposta no momento certo, a altura e a luz da Bíblia, tá certo Cândido de Freitas? agora é de nos causar repulsa, de nos causar nojo, a gente, ao mesmo tempo que vê você no púlpito da igreja pregando fluentemente a palavra de Deus, a gente vê que no dia, na prática, no dia a dia, você não vive 1% do que você prega. Haja visto o grande número de famílias, obreiros, irmãos e irmãs, que inclusive desviados, com filhos revoltados, tá certo? por sua culpa, por sua culpa, até porque, Cândido, nós sabemos que o obreiro de verdade, o obreiro qualificado por Deus, ele tem que ser um exemplo na família, o exemplo tem que vir da família para ser transmitido para a igreja, não é verdade? Então está aí essa situação caótica, tá certo? A nossa igreja vivendo de alarido, milagres não existem, apenas gestores doentes como você, infelizmente. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, tenha misericórdia de todos nós e tenha misericórdia da igreja. Eu eu sei que isso aqui não é uma ditadura A nossa igreja não é um, um comando militar não. Mas eu tenho uma questão de ética de, de sensibilidade Olha, se eu faço parte de uma igreja E sou um presbítero me corpo a uma decisão que a minha igreja toma Como vocês lembram que eu dando A igreja apresenta Uma pessoa cantada, vereador Um presbítero se opor e dizer, não, eu não concordo, vou votar em fulano. E até tecnologia tá né? fazer e Fazer campanha. Agora, irmão João, o que mais me dói. Viu, irmão Vicarão? O que mais me dói, e a Deus principalmente, é a mentira. Chegar para o pastor, <risos> e o pastor, você está mais falando vai contar comigo. Um o <risos> um sujeito desse irmão não é crente. É cilírio, não é nada. É irmão, é olha irmão, ninguém é um obrigado a nada, irmão Luiz. Mas camarada, eu chegar pra tu.. Canta é, comigo, meu parceiro. Vai contar comigo. É, é que é e tá fazendo campanha por, por trás, por fora. Não vale para o céu, nem que, há tem céu. Tem que a vaca do céu. Eles têm tá, capacidade de tá, montar os segredos que é verdade. É. é seríssimo, irmão. Porque, olha, irmão, ou o homem é homem, para ser sincero, ou ele não vale nada. Não vale uma pataca, que o para Jesus disse que os verdadeiros, ali daquele que determina é sua própria vida. assim, com essa essa hipocrisia, eu tenho dúvida da vida dela espiritual em outras áreas. É muito sério isso aqui. Vou criar olha A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E um homem que é capaz de mentir, então, na igreja, e por trás. Eu tenho dúvida na vida, na vida de santidade, como é esse porta a do quanto a Porque, irmãos, não existe pecadinho nem pecadão porque. E uma pessoa que é capaz de mentir assim, é capaz de, de ver o que não presta na internet. E adulterar, de ter um leito maculado dentro de casa, de queimar meu Deus, de comprar e não pagar, de comprometer se e não cumprir com seus compromissos. É. A, o caráter do homem ele deve ser abrangente, irmão. Abrangente em todas as áreas, ser fiel em tudo. E além disso, eu vou usar uma expressão que eu vou para os outros. Cara, tem que ser macho. É, é. é o que a gente usa aqui no Nordeste: macho.